E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Pastrana e você está no canal Bruno Cashback e a gente vai falar sobre a C6 Experience. Ela tá dando aí dinheiro tranquilamente para quem seguir todas as dicas que eu vou falar aqui. Primeiramente eu tenho que te pedir desculpa por não ter feito esse vídeo antes falando sobre a C6 Experience porque eu estava viajando para Dubai, não teve tempo a fazer, o pessoal começou a lançar... As informações a partir do dia 4 e era para se cadastrar até dia 10 de abril, mas mesmo você que não se cadastrou, tem duas missões aqui que você consegue fazer e vai ganhar muito, muito ponto mesmo, que equivale a dinheiro, né? Eu vou mostrar para vocês o que você precisa fazer. E para você entrar no menu do C6 Experience, você vem aqui em todos, clicou em todos, aqui no canto inferior esquerdo tem aqui C6 Experience. E aí você pode ver que eu já tenho três missões feitas tá e essas três missões a primeira é a de bem-vindo qualquer pessoa assim que você se cadastrar ou se você se cadastrou você ganha ela e tem essas outras duas aqui que eu já fiz e pode te dar aí até 504 reais muito muito fácil mesmo é, pô, essa daqui é a melhor de todos então independente de que você tenha se cadastrado na promoção você consegue fazer elas. eu já vou te mostrar tá e tem mais essas outras aqui são no total 11 e a gente vai seguir uma por uma aqui para te mostrar o que você precisa fazer. Primeira de boa, boas-vindas, assim que você se cadastrou, até o dia 12 do 4, você ganhava ela e você só podia se cadastrar até dia 12 do 4. E com essa segunda aqui, você consegue ganhar até de 3 mil pontos a 5 mil pontos fazendo essa missão. E é muito simples, você precisa apenas cadastrar o seu CPF e o celular como chave Pix no C6 Bank e você vai ganhar aí de acordo com o cartão de crédito que você tem. Se você tiver aí o cartão Black ou Platinum, você vai ganhar 500 pontos mensais durante um ano. Então, totalizando aí até 6 mil pontos no total dessa promoção. E se você tiver o cartão básico, você vai ganhar até 3 mil pontos apenas cadastrando... O celular e o CPF como chave Pix. Então isso é muito fácil de você fazer e para você ganhar dinheiro. Nossa, muito tranquilo mesmo. E a segunda que eu ganhei também é o C6 Lovers. O que, que precisa fazer? Você precisa fazer a portabilidade do seu salário para o C6 Bank. Muito tranquilo também. Você não precisa entrar em contato com ninguém. É só solicitar aqui diretamente pelo aplicativo a portabilidade do seu salário. Que aí você vai ganhar aí todo mês. No caso, eu tenho o cartão Black e eu ganho mil pontos por mês por ter feito essa portabilidade. Então eu vou ganhar 12 mil pontos no total somando essas duas promoções vão dar 18 mil pontos para você ganhar e sem fazer muito esforço e quem sabe que pontos é dinheiro com certeza é dinheiro então aqui no c6 bem se você for trocar aí por cashback essa portabilidade e a chave PIX você vai fazer aí no total 504 reais só fazendo esses cadastros então eles estão te dando dinheiro para você cadastrar o seu sua a chave PIX e o seu, a sua portabilidade aí do seu salário. Então é uma promoção muito, muito boa. Eu vou mostrar para vocês que eu já estou fazendo ela desde... Eu acho que desde dezembro, mas no extrato aqui está até é, janeiro. Vou mostrar aqui para vocês antes de continuar. Como você pode ver no extrato, eu tenho 14.757 pontos. E a qualquer momento que eu quiser, ele pode me dar aqui 413,19 se eu transformar em cashback. Então, com esse cartão Black, você já tem um, 1.3% de cashback nas suas compras, transformando o Ponto Zato. Ih, acabou de cair uma venda aqui, hein? Se você quer também essa planilha que acabou de vender aqui, que ela fala sobre milhas, vou deixar o link na descrição aqui, tá? E nela você consegue administrar todos os clubes, como a gente tá falando aqui, o Atomos. É, você consegue administrar Esfera, Livelo... Smiles, Latam, tudo azul, todos os clubes que tem aí do mundo no mercado de milhas, você consegue administrar ela de seis contas, fazendo a parte de investimento e a parte de venda completa. Você tem todos os dados lá, eu vou deixar o link na descrição aqui caso você queira adquirir e já te falando, né? Como eu estava falando, se você for transformar em cashback, que já é dinheiro e ajuda pra caramba, você vai transformar o C6 Carbon em 1,3% de cashback. Que aí ele está te pagando aqui 28 reais a cada mil pontos. Se você começar a entrar no mercado de milhas, você vai conseguir transformar esses mil pontos em pelo menos aí 40 reais. então um lucro maior. Se você já está mais avançado ainda e sabe administrar certinho aí sua, sua pontuação, você consegue transformar esses mil pontos até em 46 reais, que é tranquilamente de você conseguir, é muito simples, é a estratégia que eu uso sempre e posto aqui sempre no canal, falando sobre essas informações de como vender milhas de como gerar mais renda de quando é mais importante você pegar o, o cashback ou as milhas por isso que eu te digo me segue aqui agora se você gostou desse conteúdo me segue aqui porque eu vou estar postando mais informações assim que pode gerar renda entendeu o extrato vai até dezembro mas eu em dezembro eu já tava ganhando eu vou mostrar aqui ó, em janeiro para vocês como eu ganhei já comecei a ganhar eu fiz a portabilidade do meu salário já ganhei mil pontos em janeiro, desde janeiro, e a portabilidade também da chave Pix. Fiz a, o cadastro das duas, então eu tô ganhando aí 1.500 pontos por mês sem fazer muito esforço. Aqui ó, só cadastrei, tá tudo certo, bom demais mesmo. Bom demais. Você pode ver aqui ó, vou botar aqui para frente, vou botar aqui logo no último que eu já tô ganhando. Ó, em abril, aqui eu já ganhei os mil pontos da portabilidade e mais 500 da chave Pix e mais mil aqui ó, da C6 Expira. Já ganhei. mil. Porque eu fiz essas três missões. Essas três missões já me deram aí mais mil pontos. Eu vou te mostrar o que precisa fazer para as outras também. Vamos lá. Então você entendeu que mesmo não tendo em si inscrito na C6 Experience, Você pode ganhar esse dinheiro aí tranquilamente. Então eu tenho essas três missões aqui concluídas. E aí eu vou te mostrar as próximas que você precisa fazer. Tem umas que são bem difíceis mas tem outras que são bem possíveis e a gente vai aqui debater qual que vai ser mais tranquilo da gente fazer e completar todas as missões e ganhar todos os bônus que que ele tá te propondo. Aqui. E a terceira é a expert em cartões, você precisa gastar 22.100 reais, isso aqui varia de pessoa para pessoa, tá? Mas para mim eu preciso gastar todo esse valor até o prazo dia 30 do 6, que é o período dessa promoção. Então aqui é um pouquinho difícil para mim. Eu não sei se eu vou conseguir a média de gasto. Eu estou gastando aí. Eu consigo gastar os 8 mil para isentar a anuidade do meu C6. Tá? Utilizando todas as estratégias do mercado de milhas, eu consigo gastar mais e não é, re reduzir o meu patrimônio mesmo gastando mais, porque eu estou investindo em milhas. Então, aí eu vou ver se eu consigo completar aqui, mas eu não, não vou gastar com coisas aleatórias. Caso eu não precise, eu não vou gastar, eu só vou gastar de forma consciente. É o que eu prezo aqui para você que eu sempre te falo: gaste de forma consciente, tá? E aí vamos para a próxima. A próxima é de investimento é PHD investimento. Você precisa investir aí 10.920 reais. Essa aqui também eu não vou fazer, tá? É uma parte de investimento, aí começa a chegar as próximas que provavelmente eu faço. Essa daqui é caça-oferta, você precisa fazer aí no mínimo duas compras no C6, do dia 12 do 4 até o final da promoção, né? Até o dia 30 do 6. Olha, não vale passagem aérea, você não pode transformar em cashback, e nem ainda anuidade ou transferência de pontos. Você tem que comprar algum produto físico mesmo. Você faz uma pesquisa lá, compra um produto de, bem básico, assim, que, que faça diferença para você e que seja barato para você ganhar essa, essa promoção aqui. Dependendo, você não precisa fazer essa aqui, pode fazer as outras. Oh, e a próxima é essa daqui, sempre em dia, que provavelmente você consegue fazer e cadastrar suas contas em débito automático. Essa aqui eu vou ver se eu consigo. Eu acho que eu tenho duas contas só que dá para botar em débito automático, mas vamos ver cada um aí ver o que pode e o que não pode essa daqui eu não vou conseguir Eita mais uma venda Jesus do céu obrigado meu Deus aí ó você também me ajuda aqui a comprar essa planilha aqui porque é benefício para você é benefício para todo mundo você não vai perder nada investindo é, no mercado de milhas então é muito bom mesmo perdi até a linha do raciocínio aqui tá essa daqui ó passe livre que é a c6 Tag. Essa aqui, é, aqui em Porto Seguro não tem como eu utilizar. Ela, infelizmente, seria muito fácil de conseguir se eu tivesse em algum país, em algum país não, em algum estado que tivesse é, aquela passagem livre de entrar em shopping e tudo mais com, com as tags. Mas essa aqui eu só que não consigo. Essa aqui eu vou conseguir porque eu, eu, eu prefiro utilizar aí um, um celular de recarga do que um controle, que normalmente eu acabo gastando mais se eu tiver um de controle. Não, parece estranho, mas é verdade. E aí aqui eu consigo me controlar tranquilamente São só apenas três recarga de 20 reais Você pode até recarregar para os seus amigos aí E você vai ganhar essa, essa, esse emblema aqui E a décima aqui é um pouquinho difícil Mas dá para fazer também Aqui é a dono do mundo Você precisa fazer uma transferência de 100 dólares Para a conta global aí do C6 Essa daqui eu estou pensando em fazer Acho que eu consigo fazer ela tranquilamente E aí já vai ser quase todas que eu preciso fazer E o influencer que é mais tranquilo mesmo de conseguir indicar pessoas a entrar no C6 Bank Porque, velho, se tu mostrar todo esse vídeo aqui Com certeza a pessoa vai entender que é um banco muito bom E é o meu banco principal atualmente Então vale muito a pena, é muito fácil Aqui são apenas dois amigos que você precisa indicar para abrir essa conta E nessa missão eu quero ajudar vocês também Me manda seu link de indicação lá no Instagram Que eu vou postar aqui nos comentários para as pessoas que forem abrindo conta Já abre conta com os links que estão aqui embaixo porque aí você vai estar ajudando outras pessoas, e posteriormente eu vou pegar seu link e colocar aqui também para todo mundo ganhar esse emblema aqui facilmente, beleza? E aqui nessa recompensa você pode ver que eu já ganhei mil pontos porque eu fiz as três, três missões, né? E para ir para o nível 2, eu preciso fazer mais duas missões que vai ser fácil aí, provavelmente a é de recarga de celular e a é de influencer. Vou ganhar mais 1500 pontos um mimo especial que eu não sei o que é e mais 10 dias sem juros no limite da conta. Isso aqui é bem legalzinho também. Acho que é só o Santander que tem esse tipo de, de, de bônus. E eu vou fazer ele aqui. Que o que importa mesmo para mim é os pontos átomos, que é dinheiro de verdade. E para chegar no último aqui com aquelas missões que eu já falei. Você ganha aqui 2.500 pontos, mínimo especial que eu não sei, atendimento especializado que também não faz muita diferença. Isso aqui também é legal, ó, bônus no TudoAzul, isso aqui é legal pra caramba se você for transferir pro TudoAzul. E o curso digital Ideia 9, eu não sei do que se trata exatamente, mas deve ser coisa boa. Mas o que mais importa aqui pra gente é a pontuação que você pode fazer sem gastar dinheiro, tá sem é, jogar fora o seu dinheiro. Então eu quero saber se você vai participar da C6 Experience e vai ganhar aí a pontuação máxima, chegar a nível 3, beleza? Se você gostou desse tipo de conteúdo, também não se deixa se... não deixa de se inscrever aqui no canal. Valeu, até a próxima! O é um produto bom aí para administrar suas contas, você viu aí, duas vendas no vídeo. Então é porque é realmente bom, eu vou deixar o link aqui na descrição para você adquirir também, porque vai te ajudar nesse mercado de milhas.